Eu sou Anália Franco. Eu sou Leopoldo Machado. Eu sou Bezerra de Menezes. Eu sou Joana de Ódio. Eu sou. Pedro Eu sou Jesus Eu sou Allan Kardec Eu sou Amélie Boudet Eu sou Chico Xavier Sou o Meimei Que ecoava dos céus Tive fé, coragem E abnegação na causa do bem Arei a terra dura E plantei as sementes do amor Por onde estive Crendo que ali Tivesse a terra fértil A mesma qual eu fui um dia A terra É de quem plantar Mas é também De quem sabe ser terra fértil De quem produz bons frutos E de quem finca raízes no bem e evangelizar a todas as gentes. Tu que és a, que és a... Constrói a minha Que eu carregara cheia de peixes se tornaram as redes invisíveis da palavra divina, laçando não mais peixes, mas aqueles que acreditam e seguem o Mestre, me tornando assim o pescador de homens. Para pescar homens é necessário ter amor, é necessário ser amor. Não importa quantas vezes tenhamos negado, podemos sempre voltar e dizer: Senhor, sabe o Entre mundos e planos, entre nós e os que foram e que ainda. Deixai vir a mim os filhos da pátria do Evangelho, pois como um broto a semear, são páginas em branco para reescrever a nossa história, com amor, pois só amor semeia o solo profundo, Viva os filhos do Evangelho. Pois amores são pra ser amados sempre mais. Ide também vós juntos Novos quinhentos da Galileia Que renasceis da memória dos tempos Depois de naufrágios dolorosos E prejuízos incalculáveis Para a economia de vossas almas Ide e semeai a era do amor não vos perturbeis com o mundo Com suas facécias Nem temais suas tenazes vigorosas e ameaçadoras Aquele amoroso e meigo rabi Prossegue convosco e conosco Conduzindo-nos ao porto de segurança Para onde rumo Vamos nós Irmãos da alma Ao campo de trabalho Arar e semear Forjar Nossas próprias Histórias Eu sou Mateus Eu sou Daniel Eu sou Beatriz Eu sou Bruno Eu sou Bruno Eu sou Caio Eu sou Paulinho Eu sou Sansara. E Eu... Não... Para mudar o mundo Levanta a mão Quem veio para mudar o mundo Levante a mão Qual mundo nós queremos mudar? O meu mundo O seu mundo Porque o mundo O nosso mundo Individual É tão singular O nosso mundo interior E o nosso mundo Família Universal é tão diverso, tantas possibilidades, tantas oportunidades. E nós que estamos aqui reunidos no intuito de buscarmos, consolidarmos nossa, nossos conhecimentos, nossas expectativas, nossas ações evangelizadoras, com certeza vamos levar para as nossas casas, nossos estados um olhar diferenciado. Mas em nenhum momento nós vamos esquecer a nossa real função, porque afinal nós somos semeadores da esperança. recebeu possa simbolizar essa nossa ação a partir de agora porque afinal chegou a hora de agir e se depois de tudo isso ainda cabe algum tipo de emoção nós poderemos vivenciar agora com os nossos melhores momentos Das dificuldades do trabalho. Né? E hoje, 40